Da janela do ônibus, vejo o país em tempos difíceis. Ficou muito mais difícil expressar um sorriso. Porque a sociedade está em desespero. Infelizmente aumentou o desemprego. E o governo virou um monstro sem rosto. Com patrocínio mais que milicioso. Quem sofre somos nós, o povo. Sangrando em depressão. Um Big Brother de corrupção. Onde o prêmio é pagar a propina. Diminuindo o futuro da nossa família. Não tem biblioteca na comunidade. E o errado é o cara que faz o freestyle, julga o favelado se após termine e diretamente puxar o gatilho, bem antes de 1937. Com artigos e cláusulas que nos roubam piores que artigo 57 orçamentos bilionários jogados fora, podendo ser gastos em nossas escolas, violência atrelada ao crime organizado, exploração do carcerado que só se aflora, enquanto o consumo de substâncias ilícitas apenas piora. Não falo de fábula, veja na estatística, quem vivenciam são nossas vielas, mães e viúvas acendendo velas, porque o bandido bom morto é o favelado. Se roubou com mestria, delatou premiado Ninguém mais respeita a nossa nação É fogo rimar sem falar palavrão Mas também, não reclame se tu fura fila. Se quer mudar algo, comece com sua vida Começando a partir das mais pequeninas E eu, nem sei mais se quero ter um filho Ameaça de guerra em modo ativo Mas vou pra ela, quem sabe eu morro E garanto o futuro da minha esposa Quem tá certo ou errado, quem sou eu pra dizer Fiz esse poema pra rua me ver